Eu sou o pastor Elton Mello, presidente da editora Batista Independente E quero com alegria apresentar a você a nova revista da Escola Bíblica A revista de estudos e discipulados Preparado pela editora para este segundo trimestre do ano de 2020 Nosso tema do ano é multiplicação E quando nós falamos em multiplicação Um agente fundamental da multiplicação é o poder do Espírito Santo e é sobre isso que nós vamos estudar nesse trimestre de 2020. A igreja pode fazer o pedido entrando em contato com a editora pelos nossos WhatsApps, que está aqui na tela, né? é, 19 98 3230793, ou ainda pelo e-mail pedidos.ebi.org.br. Além disso. Nós também temos o apoio pedagógico online para o estudo da Bíblia. Nós temos dois sites que, que são usados e um deles é esse, é o Alcance Vitória, é o site que eu coordeno e, e através da minha ação e também dos amigos e pastores, colegas que nós convidamos, é, eles estão sempre escrevendo e agora também gravando vídeos para que você possa receber apoio pedagógico para as lições da Escola Bíblica e eu quero que você tenha certeza de que nós estamos o tempo todo trabalhando para que a gente possa abençoar as nossas igrejas, abençoar os ministérios pastorais e o objetivo principal é que as nossas igrejas cresçam, isso tem uma multiplicação que é o ano, é o tema do ano de 2020 Multiplicação, o um ano da multiplicação, o um ano da bênção de uma forma especial das nossas igrejas, em nome de Jesus.